Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda, indicação da semana. Eu sou o Adrian Lemos e hoje a gente vai falar do filme Victor Frankenstein, a adaptação da obra de Mary Shelley, lá de 1815, 1816. Nesse filme ele vai se passar mais ou menos pela ótica de Igor Strautman, que é interpretado pelo pelo pelo Daniel Radcliffe que o Daniel Radcliffe ele foi o Harry Potter em toda a sua franquia em todos esses sete ou oito anos, se não me engano, que foram foram vários filmes. É o último filme foi dividido em dois. Eu acho que foram oito anos de filmes. Então é, vai ser contado sobre a ótica dele e ele vai tentar salvar o seu amigo Victor Frankenstein que está sendo interpretado pelo Jack Mac pelo James McAvoy. Que foi aí o professor Xavier lá, lá naquele filme lá, o X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que é um puta de um filmaço, assim, ele é um filmão excelente, desculpem o palavrão. E ele vai trazer mais ou menos esse ponto de vista, onde o Igor ele vai tentar salvar o seu amigo antes que ele enlouqueça, antes que, que a sua ética se transforme e que ele acabe. que essa loucura acabe tomando o seu ser e fazendo com que, como que eu posso dizer? Fazendo com que ele, ele seja dominado por essa loucura e fique sem limites. Então, é um filme que o trailer, assim, ele tá muito bem feito. Ele é um trailer que te conquista, as músicas são muito bem feitas. Elas, ela começa num ritmo mais lento e acelera nos pontos, assim... Que, que no trailer ele chega num ponto chave de, de descoberta, que é o momento da criação do monstro Frankenstein, que por nós é tão conhecido, com aqueles dois pininhos. Então, ele, esse filme ele parece ser muito, mas muito bom. Eu estou indo com uma expectativa muito grande. É, ele é uma adaptação. Esse nome Frankenstein ele foi mais ou menos difundido no filme Frankenstein de 1933 lá atrás que esse filme foi dirigido pelo, pelo James Whale então é, desde então esse nome Frankenstein vem sendo atribuído ao, ao monstro e não ao seu criador Victor Frankenstein mas também tem por um certo lado que esse nome Frankenstein pode ter sido dado porque porque como esse monstro seria um filho, uma criação de Victor Frankenstein, ele receberia como sobrenome, este sobrenome Frankenstein. Para quem não tem a mínima noção, Frankenstein, ele é uma cidade. É, ela é uma cidade lá na Silésia, Silésia, lá na Silésia, é isso mesmo, na Silésia. Que, que se deu origem a esse nome de cidade por causa da família Frankenstein. Provavelmente a Mary Shelley, que é a criadora da história do Frankenstein Ela deve ter conhecido alguma pessoa dessa família E que acabou motivando ela, é, dando uma inspiração a ela a utilizar esse nome Acredito que naquela época você criou uma história baseada em uma família Que deu origem, o nome dessa família deu origem a uma cidade Dizendo que essa família criava monstros a partir da ciência, que, que com a eletricidade, todo mundo conhece a história do Frankenstein, que é o raio, que vem sendo conduzido e faz com que aquele corpo, aquele, aquele corpo formado por diversas partes, ganhe vida novamente. Então, eu acredito, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar, porque eu não estive lá naquela época. Eu acredito que isso deve ter trazido algum problema para essa família nessa época. Mas... Eu não tenho certeza. Mas é isso aí. O trailer realmente está bem fechado. Aparentemente ele vai, parece ser um ótimo filme. Eu aconselharia todos a verem. Esse filme ele vai estrear no dia 26 de novembro. Então na próxima quinta-feira você assiste esse filme no... no cinema mais próximo de vocês. Beleza, pessoal? Manda um e-mail para gente, em arroba que você consegue falar com a gente direto, manda sugestão, crítica, elogio, fica à vontade, manda o seu e-mail para que a gente possa ler aqui no ar, eu estou querendo começar alguma coisa assim para ler a, a, a opinião de vocês aqui no ar, eu vou ler logo logo, se eu não me engano acho que no próximo, no próximo vídeo eu vou ler a opinião do Igor, que ele mandou ele mandou uma mensagem para nós muito legal, então aguardem aí que vai ser, vai ser bem bacana, certo? Tem o nosso Twitter, que é twittercom twitter.com.br que, que sempre tem as informações novas é, a gente está sempre tentando conversar com o público ou cinemostarda também você manda mensagenzinha direto pra gente tem a nossa fanpage lá no facebook que é facebook.com.br onde toda semana tem uma postagem nova falando sobre filme, curiosidades as novidades, os novos trailers então tudo isso você encontra lá e tem também aqui o nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br onde você nos assiste. Então, de modo geral, nós estamos abrigados aqui no, no, no YouTube. Então, deixa um curtir aí, se inscreve no canal para receber sempre as nossas atualizações. E é, é isso daí. A gente se encontra na semana que vem, no mesmo dia, no mesmo, oral, no mesmo horário, na mesma Bate-Caverna. Beleza, pessoal? Um abraço!